O perdão é uma das coisas mais complicadas que o crente tem que lidar. É o espinho na carne de muita gente. Fica comigo até o fim e você vai descobrir a importância do perdão para a sua saúde física, emocional e espiritual. Oi, eu sou o Vujá, que produzo conteúdo para a internet desde os anos 2000. Eu mantenho uma lista de transmissão que conta com mais de mil irmãos e irmãs recebendo estudos bíblicos para edificação espiritual toda semana. Assine a lista, é grátis. O link está na descrição desse vídeo. Para não perder nenhum outro conteúdo que eu produzo aqui, assine o canal. Aceite as notificações do sininho e se puder deixar um like, aí já ajudaria muito. Sabe por que o perdão é um tema espinhoso? É espinhoso porque nós somos muito orgulhosos. O perdão é espinhoso tanto para receber como para dar. É complicado porque somos muito orgulhosos. O orgulho que muita gente põe no altar é fruto da nossa rebeldia contra Deus. O orgulho não tem função nenhuma na vida do crente, só atrapalha. O orgulho tem muitos disfarces e talvez o pior desses seja o da autopiedade. Eu mesmo conheço um montão de gente que vive com um saco de culpa nas costas, mesmo depois de ter sido perdoado ou perdoada. Mas como é muito orgulhoso ou orgulhosa, o melhor a fazer é simplesmente adotar a culpa como um meio de fazer justiça própria consigo mesmo. Outro disfarce do orgulho é a falsa imagem de uma pessoa que não guarda rancores. Se Jesus disse que era para ficar esperto porque podemos criar raiz de amargura no coração, então é possível sim ser uma pessoa que não perdoa. Um outro disfarce do orgulho é quando ele vem vestido de meus direitos ou este é o meu jeito. E quando duas pessoas convictas dos seus direitos, do seu jeito de ver o mundo, Colidem-se, temos uma explosão de orgulhos e muita mágoa destilada dentro dos corações. Daí surgem as rupturas. Falar sobre o perdão é muito fácil. Quero ver você pôr isso em prática. Por isso, essa série vai tratar do conceito e também das atitudes práticas a serem tomadas. Eu mesmo sofro para pôr isso em prática. Levei um bom tempo para entender que eu tinha pessoas que precisava perdoar e para outras que eu devia um pedido de perdão. Atenção, não há como fugir. Não dá para fugir. Vamos precisar do perdão de Deus, das pessoas e de nós mesmos. E eu, se fosse você, ficava até o fim do vídeo para entender. Quando eu falo sobre esse tipo de assunto em igrejas, seminários e até aqui mesmo no YouTube, como eu fiz num vídeo que tá aí no card, você pode ver agora, uma das frases que aparecem sempre depois de uma longa explanação teórica sobre este tema é isso aqui. Só Deus perdoa, eu não. Ou, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Por que, que eu tenho que me, me pôr em condição de pedir perdão? Já ouvi essas duas frases sendo ditas por colegas pastores. Ah, aproveito aqui para dizer uma verdade sobre nós, os pastores. Pastores ferem muita gente ferem gente no atacado, e muitas vezes não se dão conta disso. Acho que estão imbuídos de uma autorização para ferir as ouvidas de Jesus. Portanto, se você é pastor ou líder e está ouvindo essa mensagem agora, reflita sobre isso. Por detrás da afirmação de que perdão só Deus consegue conceder, existe um desejo de desobedecer a Deus sem ser penalizado por isso. A Bíblia é clara quando afirma que não há frio que Deus primeiro não tenha dado o cobertor. Não há nada que Ele nos tenha pedido que não seja possível de ser realizado. E, para ser bem franco, o que falta não é capacidade. O que falta mesmo é o desejo de obedecer ao seu mandamento. A Bíblia não diz que só Deus perdoa. Ela diz exatamente o contrário. Ela fala que o perdão é algo disponível para dar e para receber, dos crentes. Ela afirma também que não é uma opção, o perdão é uma ordem, e por detrás da afirmação de que não se arrepende de nada do que fez, é o orgulho que está no comando, o orgulho é pecado, é a tentativa de ser árbitro de suas próprias decisões, sem levar em conta que há uma consequência pelas suas ações. Como em qualquer outro tema que já tenha tratado aqui, o que falta muitas vezes é o conhecimento bíblico. É a falta da boa e velha teologia. Por isso que vejo tanta confusão a respeito do conceito bíblico do perdão. E por conta disso eu escuto ainda frases do tipo Eu sou crente, pastor, não sou besta ou sou frouxo. Esse tipo de fala comprova que a pessoa se vê no direito de ser seguidor de Jesus Cristo e não fazer o que ele mandou fazer. O perdão, mais uma vez, não é uma opção, é uma ordem bíblica para a manutenção da comunhão. Contudo, o mais importante é que o perdão é a base da nossa relação com Deus. Essa relação só existe porque o perdão foi concedido e é mantido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas atenção, antes de sair por aí dizendo que não consegue perdoar ou que o perdão é algo divino, preciso te alertar que este papo não cola, você continua tendo um débito com Deus e com a pessoa a quem você não perdoou ou não pediu perdão. Ah, já que eu não consigo perdoar. Já tentei muitas vezes, não consigo, é muito difícil para mim. Oh, Burja, eu até sei que é uma obrigação, mas eu realmente não dou conta. Ó, oh, olha só, buja, só sendo muito santo ou santa para conseguir perdoar facilmente. Bom, só que o senhor não negocia suas ordens principalmente sobre algo que causa tanta dor nas pessoas e que adoece tanta gente. O perdão é difícil, mas não é impossível. Vou falar em outros vídeos sobre como conseguir por isso em prática. Você não está sozinho ou sozinha nessa. Acredite, eu sei que é difícil, mas também sei que é possível. Olha, atenção, você pode até dizer, tá joia, que eu entendi até aqui que o lance é perdoar, mas quero saber mais sobre isso. Ok, nos próximos vídeos dessa série vamos falar dos conceitos bíblicos e de como pôr isso em prática. E eu quero te contar o que a Bíblia fala sobre o perdão. Vai ser um tempo de muitas lágrimas e ranger de dente. Mas não desista dessa série. Ela vai sair toda segunda e quarta às 18 horas. Acredite, em nome de Jesus é possível perdoar. Vamos orar sobre esse tema? Vamos falar com o Senhor Jesus sobre isso agora? Senhor, eu te peço que o Senhor conceda a graça para o meu irmão, pra minha irmã que está assistindo esse vídeo agora da importância do perdão, que as barreiras que existem, que as dificuldades que existem internamente que o impedem, que a impedem de chegar a usufruir a graça do perdão possam ser eliminadas agora em nome de Jesus. Tragamente, as pessoas que ela deve pedir perdão, as pessoas a quem ela deve conceder perdão, agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que queremos simplesmente agradecer o perdão que o Senhor nos deu na cruz, nos concedendo a graça de sermos salvos e também de ter nos exigido tamanho sacrifício, que é cuidar do outro por meio do perdão. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Você já assinou o canal? Se ainda não assinou, por favor, assine. Isso vai ajudar o canal a ajudar mais pessoas a entenderem o que é o perdão. No próximo vídeo, vou te contar o que é fake news sobre o perdão. Até o próximo vídeo, se o senhor assim nos permitir. Ah, obrigado por ter dado play.